Vamos dar uma olhada no Bitcoin que fez um candle bastante feio durante a madrugada no fechamento de 4 horas. O Bitcoin está testando de novo a região dos 24 mil dólares, que é um suporte importante. Está sem força e não consegue acompanhar, e não está conseguindo acompanhar essa subida toda aí da SP500, que está numa região de resistência que agora para piorar, galera. Então, sobre isso tudo que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada. Então, não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, apoia aí deixando aquele like, é muito importante mesmo. Se inscreva se você não está inscrito e ative todas as notificações aí para não perder nenhum vídeo tá e também tem um grupo do telegram participe do grupo do telegram tem nove mil mais de nove mil pessoas aí no exército do telegram ali que estão acompanhando o mercado e também tem meu canal de alertas uh, vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você acompanhar aí vai ter anúncios importantes aí também durante, durante a semana tem um indicador que eu tô de olho que eu quero mostrar para vocês aí e pode ser que a pitch aí um sinal interessante de compra para o Bitcoin aí né? olhando o médio e longo prazo da tá, galera então vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui com o Bitcoin? Primeira questão, né, pessoal? Aqui olhando o gráfico de 4 horas, que é o tempo, de gráfico, o tempo gráfico que eu mais gosto de ver, a gente vê o Bitcoin fazendo aqui, ó. Topos ascendentes, enquanto a RSI fazendo topos ascendentes. tá? Então, para mim, isso aqui é muito bearish, tá? Então, uh, de olho nisso aqui, o Bitcoin sem força, eu comecei a posicionar uh, ordens de venda nessas regiões aqui, que eu vou mostrar para vocês por que, tá? A região dos 25.300 que acabou não pegando uh, né, as minhas ordens, todas as minhas ordens de venda aí, não. tá E já realizei essas ordens de venda aqui nessa região, porque a gente viu bastante liquidação aqui no curto prazo, olhando o TRDR aqui, ó a gente teve essa correção com muita liquidação de longs aqui, bastante venda a mercado aqui. Ó. De fato, a gente teve uh, mais de 600 milhões de dólares aqui de venda a mercado aqui e liquidações aqui somando o total em mais de 15 milhões de dólares. Tá? Então, uh, vendas que a gente fez aí né, nessas regiões dos 25.200, com se pegar, né, 25.100. Uh, eu já realizei essas vendas aqui, pessoal, porque o Bitcoin tem essa correção muito forte né? e então... É, de fato aí é bom botar lucro no bolso, mas a minha venda principal aí na região dos 25.300 para cima acabou não pegando aí, tá? Infelizmente, né? O que eu tava de olho aqui, galera, no curto prazo, vou mostrar para vocês, aqui a gente tem no, no, na Bitmax, a gente viu aqui, ó, região dos 25.300 dólares aqui, pool de liquidação da Bitmax e ainda por cima aqui, nos, olhando 7 dias aqui nos hitmaps da, da Highblock, a gente vê aqui bastante, ó, bastante uh, né, pool de liquidação nessa região aqui dos 25.250 para cima, tá galera? Então posicionei aqui pesadamente nessa região que infelizmente o Bitcoin acabou não buscando né, essas ordens de venda que eu tinha posicionado aqui. né uh, Mas é uma ferramenta incrível, tá inclusive vocês podem ver aqui no curto prazo, em 12 horas, por que, que o Bitcoin foi buscar essa região aqui dos 23.900 de novo, ó? a gente formou pool de liquidação Aqui no 12, 12 horas, a gente pode ver. Ele vai lá buscar exatamente essas regiões aí. A gente tem esses pools de liquidação, galera. Então, a ferramenta é incrível. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião aí com, com o CEO aí da high Block Capital, tá? Eu que estou em cima deles aí, pessoal. não sou pago para falar sobre essa ferramenta. Eu estou em cima deles é, para poder né, ficar aqui e me especializar nisso aqui porque realmente está incrível, tá? Está me ajudando bastante nos meus trades aí. É, porque eu estou tendo um raio X aí que as baleias têm e que a gente fica às vezes de fora, não consegue entender o que está acontecendo no mercado, e as ferramentas me ajudam bastante aí também. tá Aconselho vocês aí... Ir... A buscarem pessoas no Telegram para dividir as ferramentas. Vocês ficarem atentos aí. Eu tenho um, grupo, um, eu tenho um treinamento gratuito no meu, no, no, no meu site, tá? default.com/treinamentos, mostrando como usar essas ferramentas aí. E com certeza vai ajudar vocês no, nos trades aí. Tá? Não ganho praticamente nada com isso, tá, galera. Estou me ajudando aqui a poder aprimorar os meus trades e, e também né, os meus conteúdos também. tá Acho que isso é importante. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem que ficar de olho para o Bitcoin é o seguinte: ó, puxando o gráfico o diário aqui, a gente tem essa formação dessa dessa rising wedge aqui, essa cunha né, ascendente, que é uma formação bearish, tá? Então, para mim, o Bitcoin perdendo essa região aqui dos 23.700, galera, vai ficar bastante feio aí. A gente romper essa cunha para baixo, porque a gente tem essa cunha com esse alvo aí, tá? Então, Seria esse, esse alvozinho aqui que a gente tem para o Bitcoin, ó. Tá? Rompendo essa cunha para baixo, a gente pode buscar aqui essa projeção, que levaria o Bitcoin de novo nessa região aí, testar a região dos 19 mil dólares, né? E para piorar aqui também, a gente também tem, ó. Nessa zona que eu comentei para vocês em outro, um outro vídeo, a gente tem aqui a possível formação de um topo duplo aqui também nessa região. Tá, galera? Se a gente acabar rompendo, perdendo essa região aqui dos 22.700, a gente pode ter esse topo duplo para Bitcoin que daria essa projeçãozinha aqui, ó que levaria para casa aqui próxima dos... Vamos ver aqui, seria pra, próxima da região dos 20.500 dólares. né Só que ambos casos aqui, galera, se isso aqui acontecer, a gente vai estar tá rompendo esse canal de, de, de alta aqui, ó, que está dentro dessa bandeira de baixa, que fica bem dramático, tá? Tem um alvo aí na casa dos 10 mil dólares, o Bitcoin acaba rompendo isso aqui para baixo, né? Mas eu vou ficar interessado ali de novo na região dos 18 mil dólares, eu comentei para vocês que tem bastante pool de liquidação. Mas por enquanto, galera, não tem nada garantido que isso aqui vai acontecer, tá? Não tem nada garantido que acontecer. É importante vocês ficarem cientes dessas projeções aí, desses alvos, né? E, e posicionarem os top-loss de vocês aí de acordo, né? Uh, eu aqui não tô muito nessa região que o Bitcoin fez essas essas essas uh, liquidações aqui eu não tô aqui realizando compras tá pessoal eu tô, realiz... eu tô eu tava realizando essas vendas que eu tava que eu fiz pro Bitcoin tá então vendi e agora tô recomprando aí botando uh, Bitcoin aí na <risos> recomprando Bitcoin botando acumulando mais Bitcoin que é o que eu tô interessado em fazer nessa região aqui agora tá tô praticamente alguns dias aí até dormindo um pouco mal porque eu tô assim muito interessado em, em, em acumular Bitcoin nessas regiões que a gente está aqui agora, tá, pessoal? Acho que vai ser uma oportunidade única aí que a gente está tendo e muitas pessoas não conseguem perceber isso aí, tá, galera? Estou realmente assim, uh, enxergando com uma oportunidade muito grande essas correções que o Bitcoin está tá dando, tá? E, e, e possivelmente a gente pode ver mais correção aí também, tá? Então, não, acabei não comprando nessa correção aqui, acabei realizando esse, essa, essa venda, tá? E para mim, galera, a coisa não está muito interessante para o Bitcoin, né? A gente está vindo a sp na região de resistência, eu vou comentar para vocês. O que é importante a gente ficar atento aqui agora, que eu quero avisar para vocês, inclusive, no, no, aqui no Telegram sobre isso, pessoal, acompanhar esse indicador do Hash Ribbons, tá? o que é um sinal positivo que a gente está aqui, parece muito próximo de finalizar essa, essa capitulação dos mineradores. Se, essa, se a Hash Rate de curto prazo cruzar para cima da média de longo, de longo prazo, a gente pode ter a finalização dessa capitulação dos mineradores e ter... O apito aqui do sinal de compra, tá? E você sabe muito bem que esse indicador, quando ele apita o sinal de compra, é uma excelente oportunidade de compra para o Bitcoin aí, olhando médio né, e longo prazo, tá, galera? No curto prazo a gente pode ter problemas ainda sim, tá? O Bitcoin pode ainda, apesar de ter sinal de compra, ele pode ter correções, mas olhando médio e longo prazo, esse indicador aqui é fenomenal para a gente identificar aí. Né, regiões aí de fundo para o Bitcoin, tá? Então acompanhem esse indicador da Hash Ribbons, Eu vou avisar para vocês no Telegram sobre isso no canal de alertas. Participe então no canal de alertas. Link aqui abaixo na descrição, tá? Porque eu considero isso que é extremamente é, importante para o Bitcoin. Ele conseguir respirar, né, galera? Então é, isso aqui é uma marra para o Bitcoin, é uma coleira que o Bitcoin está tendo aí, que ele não consegue andar, né? Uh, mas infelizmente isso aqui apitando aí com quais pequenos entrando numa correção pode ficar problemático, tá? Então é, fiquem de olho aí, eu vou avisando, vou avisando pra vocês no Telegram sobre o que eu tô de olho né? é, então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui, tirar esse indicador o uh, que mais que eu tenho pra vocês pro Bitcoin aqui agora, acho que eu praticamente falei, praticamente falei tudo né eu vou comentar pra vocês aqui rapidamente então, sobre Ethereum e sobre a dominância e também sobre a sobre a SP500 tá galera só lembrando para vocês quem tiver experiência com o mercado futuros aí quer operar Bitcoin criptomoedas inclusive Forex tá galera tem várias opções a Primes visita tá apoiando o meu canal então vou deixar aqui na descrição e comentário fixado uh, o link para você criar sua conta para receber você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional dependendo de quando você de, de quanto você depositar na corretora tá então crie sua conta qualquer dificuldade vou estar disponível para poder tirar as dúvidas de vocês em relação a Tá? Então, agradeço muito a Primes para apoiar meu canal, para continuar fazendo conteúdos. aí, tá? Então, galera, qual que é o outro motivo que o Bitcoin está tendo problemas então, para poder um, subir? Né? A gente está vendo muito dinheiro fluindo para o Ethereum. Né? Então, aqui a gente vendo a dominância caindo muito forte. E com a, com a pequena correção que o Bitcoin fez, ó, a dominância já subiu, já deu uma subida grande. Tá? Então, para mim, isso mostra que o Bitcoin, ele corrigindo... A dominância pode voltar a dar uma essa a voltar a subir, tá, galera? Então, para mim é que agora tome muito cuidado aí com o Ethereum, né, galera? Eu acho que quem não comprou e tá querendo comprar nessa região tá entrando um risco bastante forte aí, tá? E eu tô já realizando vendas pro Ethereum, essa que eu tô fazendo aqui agora, tá realizando uh, um pouco do Ethereum aí e vou estar tá muito interessado em shortar o Ethereum lá pelo dia 15 de setembro. Próximo do, da, do anúncio do Merge, né? Finalização do, do, do Merge aí, pessoal. Porque eu tô aqui agora, né, otimista, digamos assim, no curto prazo, né? Com, com os rumores do Ethereum, mas vou estar tá bastante pessimista aí em termos de preço quando o Merge sair, tá? Então aquela coisa, aquele velho. Uh, né, Jargão que a gente fala aqui em trade, né? É comprar os rumores e vender a notícia, pessoal. Isso que você tem que fazer, e lá pelo dia 15 de setembro eu vou estar bem interessado em, em fazer um short no Ethereum. Tá? Eu vou avisar para vocês mais sobre isso e vou fazer também um vídeo, vou tentar fazer entre hoje e amanhã, um vídeo falando sobre Ethereum, sobre Merge, o que eu penso sobre tudo isso, tá? Então, muito dinheiro fluindo para o Ethereum e a dominância lá embaixo, esse é um outro sinal. Que para mim é bastante bearish, tá? Olhando aqui, o Ethereum ele está aqui dentro ainda dessa, né? Dentro dessa, acima dessa LTA, tá? Então, para mim, enquanto não perder essa LTA aqui, a gente não tem motivos para a gente se, se preocupar, tá, galera? O Ethereum ainda está forte, mas uma possível correção aí da, da SP500 grande e consequentemente o Bitcoin, o Ethereum pode ter problemas aí também no curto prazo. Então, tome cuidado aí, tá? Posicionem stops, stops aí no na, na, Ethereum, porque. Tem muita gente que é otimista com o Ethereum e isso pode dar aí, né? Munição para as baleias jogarem os preços para baixo aí, né? Jogar o mercado para baixo para punir essa galera que está ficando de novo bullish aí no mercado, tá, galera? Então eu não vou fazer uma análise aqui muito mais completa do Ethereum, não, tá? Vou, de repente, fazer um vídeo específico do Ethereum para vocês aí, comentar mais aí sobre isso, Ahn. Né? Um... O que mais aqui, galera? Vamos falando sobre a SP500, que está aqui agora tentando fazer, tentou fazer mais um pivô de alta aqui, né? mas teve uma resistência nesse, nesse último topo. Né? A gente teve um gap formando aqui nessa abertura da SP500 de hoje. Né? E a SP500 foi fechar esse gap. E talvez, possivelmente, pode fazer esse, esse, esse topinho duplo nessa região aqui, pessoal. Na região dos 4.280 pontos. Né? Ah, inclusive, olhando aqui mais do, no, no semanal, aqui a gente está numa região de resistência aqui agora já. tá. Então, na minha opinião aqui, galera, tem que tomar muito cuidado, porque se a SP500 começar a corrigir aqui agora, o Bitcoin pode ir por ladeira abaixo. Tá? Esse é todo o risco do Bitcoin. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil ele simplesmente desacoplar aqui agora da SP500. Né? Uh, é possível isso acontecer? É possível. tá? Então, para todos, todos os cenários, você tem que trabalhar com stop. Né? Se você tiver vendido no, no, no Bitcoin, tem que botar um stop também, porque ele pode desacoplar da SP500. Eu acho que é pouco provável, mas existe essa probabilidade também. Tá? Então, a SP500 está numa região de resistência, né? A gente tá nessa abertura aqui acabou fazendo esse. esse uh, Vamos puxar aqui ó, no gráfico de, de. Pode ser de 15 minutos mesmo, dá uma olhada. Ela acabou fazendo um gapzinho aqui que ela foi lá fechar esse gap. Né? E temos vários gaps aqui abaixo, né pessoal. Comentei para vocês, vocês sobre isso. Né? A gente tem gaps aqui nessa região dos 4.200 pontos e também nessa faixa aqui toda. Ó, a gente tem um gap gigante até a região dos 4.100 pontos. Tá? Então, SP pequenos pode sim corrigir para fechar esses gaps, o que levaria o Bitcoin a dar uma forte corrigida também tá galera então na minha opinião obviamente tá então acho que é isso pessoal eu acho que é isso então tá eu não quero complicar muito o vídeo de hoje não qualquer novidade eu aviso para vocês mas uh, para mim tem que ficar de olho com SP500 também aconselho vocês a ficarem de olho aqui no uh, petróleo por exemplo eu acho que é um outro indicador um interessante tá inclusive o petróleo mostra para mim aqui que ele tá fazendo divergências aqui agora no, no RSI ó então a gente pode ter um pump pro petróleo muito em breve na minha opinião Fiquem de olho aí nessa, nessa, nessa, nisso aqui, ó, porque a gente está fazendo divergências aqui, uh, divergências bearish, uh, bullish aqui no RSI, ó, galera. Então a gente está fazendo fundos descendentes para o petróleo, enquanto a gente está fazendo aqui fundos ascendentes aqui agora. tá? Então para mim pode mostrar que o petróleo muito em breve pode ter um pump, isso pode levar a deixar esse pequeno 500 aí, o mercado de novo bearish. Né? Quando o petróleo subindo você já sabe que é um cenário, um, um, um, algo ruim para os mercados. E a gente está muito próximo, na minha opinião, de fazer um, um fundo aí para o petróleo. E a gente tem uma, uma, uma correção dessa, dessa, dessa queda toda aqui agora, né? Que pode levar esse p aí e o resto do mercado a dar uma, uma boa corrigida, tá bom? Fiquem de olho nisso. E qualquer novidade eu aviso para vocês no Telegram, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, tá? a semana vai ser bem quente, eu vou avisando para vocês do que tiver importante, então deixa aquele like aí para apoiar, se você gostou dos conteúdos, eu vou deixar aqui também como você operar na PrimesBT e também na Bybit, links aqui abaixo do lado direito, e a gente se vê aí muito em breve, um abraço!